Vamos começar com uma pergunta interessante quantos blocos há aqui neste grupo quantos blocos estão aqui se quiserem parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto contem estes blocos muito bem vamos então fazer estes juntos então a primeira coisa que nós observamos é que estes blocos estão aqui dispostos de uma forma interessante temos aqui estes blocos que estão digamos isolados temos quantos aqui vamos contar temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos aqui 9 blocos. Então, nós vamos colocar aqui um 9, porque já contamos 9. Agora, estes, reparem, estes aqui estão organizados em colunas. E cada uma destas colunas, vamos ver quantos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reparem que cada uma destas colunas tem 10 blocos. Então nós aqui temos 10, aqui temos mais 10, aqui temos mais 10. Então se nós quisermos contar, já não temos de contar um a um. Podemos dizer assim: ok, 10 mais 10 são 20, mais 10 são 30. Temos aqui Três dezenas de blocos. Cada uma destas colunas tem uma dezena de blocos. Então, nós temos aqui três colunas, portanto, três dezenas. Nós vamos colocar aqui um 3. Muito bem, vamos então ver o que é que temos agora aqui. Agora aqui temos umas placas. Reparem, cada uma destas placas tem 10 por 10. 10 blocos aqui em altura e 10 blocos em largura. Também podemos pensar que cada uma destas placas tem 10 colunas em que cada uma das colunas tem 10 blocos. Vamos contar, vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, 10 de altura. Depois temos aqui uma coluna, que temos 10, mais 10 aqui, que são 20, mais 10, 30, mais 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90... 100. Temos aqui 100 blocos, que são 10 colunas de 10. Então, cada uma destas placas tem 100 blocos. Agora, quantas placas temos? Temos uma, duas. Então, se temos duas placas, temos 200 blocos aqui. Temos duas centenas de blocos. Então, nós vamos colocar aqui um 2. Um 2 na casa das centenas. Então, quantos blocos é que há aqui? Há duas centenas mais três dezenas mais nove unidades. Ou seja, há 239 blocos. Muito bem, mas agora vamos fazer ao contrário. Vou-vos dar aqui duas imagens. E o que eu vos vou perguntar é, em qual destas situações é que nós temos 923 blocos? Se quiserem, parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Vamos começar aqui com este grupo, aqui, o grupo dos blocos castanhos. Então, quantas placas é que nós temos aqui? Bem, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Já sabemos que cada uma destas placas tem 100 blocos, é uma centena de blocos. Portanto, temos aqui nove centenas de blocos. Vou escrever aqui: nove centenas. Muito bem. Agora vamos contar aqui o número de colunas que temos. Temos uma coluna, duas colunas, três colunas. Já sabemos que cada uma destas colunas tem dez blocos. É uma dezena de blocos. Então, temos aqui três dezenas. Vou escrever aqui três dezenas. Muito bem. E agora ainda nos sobram ali dois blocos. Temos um, dois. Então, temos ainda aqui duas unidades. Duas unidades. Então, o que é que nós temos aqui? Temos 9 centenas, mas 9 centenas é a mesma coisa que 900. Depois temos mais 3 dezenas, mas reparem que 3 dezenas é a mesma coisa que 30. Portanto, temos ainda mais 30 blocos e finalmente temos duas unidades. Vamos somar ainda aqui duas unidades. Então, que quantidade é que vamos ter? Vamos colocar aqui Três casas. Temos aqui a casa das unidades, onde vamos colocar estes dois blocos. Depois temos aqui a casa das dezenas, onde vamos colocar três dezenas. Temos aqui 30, que equivale a três dezenas. E, finalmente, temos aqui a casa das centenas, que temos aqui 900 blocos. Mas 900 blocos é a mesma coisa que nove centenas. Então, nós vamos indicar temos aqui na casa das centenas nove nove centenas. Temos 932 blocos aqui, que não é 923. Portanto, deve ser neste caso que vamos ter os 923. Vamos confirmar. Então, desta vez, vamos tentar escrever o número diretamente. Então, primeiro, quantas unidades é que nós temos aqui? Temos uma, duas, três. Três unidades. Vamos escrever aqui. Três unidades. Depois, temos aqui duas colunas. Duas colunas, de 10 blocos cada, portanto temos aqui uma dezena, duas dezenas, que é a mesma coisa que dizer 20 ou duas dezenas, então nós vamos colocar aqui um 2 na casa das dezenas. Depois, quantas placas é que nós temos aqui? Temos uma, que reparem que isto são 100 blocos, portanto temos aqui já 100 blocos, 200 blocos, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900 blocos, 9 centenas, então vamos colocar aqui um 9 na casa das centenas. Então, no total, vamos ter 9 centenas, 2 dezenas e 3 unidades, que é a mesma coisa que dizer que temos 923 blocos. Então, sim, este era o caso em que nós tínhamos 923 blocos.